Saber por que você sente medo de voar não resolve nada. Opa, tudo cada vez melhor? Eu sou o Rogério Peixoto, do site prazeremvoar.com.br e hoje eu quero te contar o que você pode fazer ao invés de tentar descobrir por que sente medo de voar. E se você sofre com isso, ou se conhece alguém que não consegue viajar de avião, porque sente muito medo e chega até a passar mal por isso, então já compartilha esse vídeo aí, já dá o seu like, porque esse conteúdo vai te ajudar a entender algumas coisas muito importantes. Bom, enquanto algumas pessoas experimentam ansiedade ou medo mesmo de voar sem nunca ter voado, a maioria já voou por vários anos antes de sentir qualquer tipo de desconforto. Essa estatística vem dos meus relatórios de, de atendimentos. Tá? E o fato dessas pessoas estarem acostumadas a voar sem dificuldade, muitas vezes gera muita confusão quando o medo chega. E elas começam a tentar descobrir por quê. Por que passaram a se sentir é, mal? Por que passaram a experimentar medo? Agora, o importante é que você entenda que quando a gente trabalha para superar uma fobia, um pânico, ficar horas tentando descobrir o porquê você sente esse medo, não ajuda muito. Assim como passar um tempão na frente do computador, lendo e assistindo tudo referente a desastres aéreos e notícias catastróficas, só reforça cada vez mais o medo que você sente. Por isso, o que você deve buscar então são perguntas do tipo, o que é que eu sinto? Como eu tenho respondido a essas sensações? Quais as sensações, os pensamentos, sentimentos que eu realmente experimento só de pensar em voar? Pensa nisso agora mesmo. Isso. É bastante útil, sabe, identificar essas coisas com especificidade. E essa compreensão pode ajudar você a colocar todos aqueles porquês de lado, para você realmente se concentrar e fazer o que vai te permitir perder o medo de voar de verdade. Então, o que é que você sente? Como você sabe que sente isso? O que é que você vê, ouve ou sente que te dão prova disso? Você faça essas perguntas, observe o que é que vem como resposta de dentro de você. E esse é o primeiro passo para você começar a se livrar do medo de voar. A gente se vê no próximo vídeo. Experimente, viva e compartilhe o prazer em voar.